A negociação do Orçamento do Estado entre o Governo e os partidos de esquerda tem sido tratada pela direita como se fosse uma encenação. A direita tem saudades de um parlamento morto, obediente ao Governo, em que Marias absolutas do PS e da direita alternavam entre si, desprezando as alternativas. A negociação é um ganho para a democracia, desde que cada partido respeite o seu mandato e o mandato dos outros. Durante quatro anos, os acordos da geringonça obrigaram o Partido Socialista a ceder em pontos do seu programa e a aceitar uma recuperação de rendimentos cujo ritmo e alcance nunca o PS tinha previsto. Em 2019, o Partido Socialista mudou de posição, recusou um acordo com o Bloco preliminar da lei laboral as regras impostas pela Troika e, logo na tomada de posse, o Governo começou a ameaçar a esquerda com a chantagem de uma crise política. Depois de uma legislatura dedicada a recuperar os rendimentos que a direita cortou, agora é tempo de mudar as regras para que haja mais justiça na economia. É possível reduzir a pobreza e as desigualdades. É possível dar estabilidade ao emprego e lutar por melhores salários. É possível investir num SNS forte e com futuro. A resposta de António Costa continua a ser a chantagem da crise política. Mas uma coisa não mudou. Portugal continua a ter um governo minoritário que deve ouvir e negociar soluções políticas para responder aos problemas do país. Foi assim na geringonça. Uma experiência que o país avaliou positivamente e é isso que obriga o governo e a esquerda a procurarem entendimentos. Para conseguir a estabilidade à esquerda, só com políticas de esquerda. Por isso, o Bloco apresentou um conjunto de nove condições muito concretas. Na defesa do SNS, propomos mais contratações com a aplicação de um regime de dedicação plena que assegure a capacidade de atrair e manter profissionais e os médicos que o SNS precisa e que continua a perder. Propomos a criação da carreira de técnica auxiliar de saúde. Na Segurança Social, queremos o fim do corte de 15% imposto pelo fator de sustentabilidade no acesso à reforma de quem tem mais de 60 anos de idade e 40 anos de descontos. Queremos o recálculo das pensões para quem recorreu à reforma antecipada, às vezes por desemprego, entre 2014 e 2018 e sofreu um enorme corte que, com a lei atual, já não se aplicaria. Nas leis do trabalho, queremos eliminar as regras da troika, com a reposição dos 30 dias por ano de trabalho com a minimização legal por despedimento, com a reposição do direito a 25 dias úteis de férias, reponto também o valor das horas extraordinárias e do direito ao descanso compensatório por trabalho suplementar. Duas propostas mais. A reposição do princípio do tratamento mais favorável, de forma a garantir que entre a lei e o contrato vale aquele que melhor protege o trabalhador e o fim da caducidade das convenções coletivas de trabalho, para que um contrato em vigor só possa ser substituído por outro se para isso houver o um acordo dos trabalhadores. Está nas mãos do Partido Socialista tomar decisões responsáveis e assim permitir a viabilização do Orçamento do Estado.